três palavras que vão salvar o seu dia bem-vindo bem-vindas ao leitura compartilhada light o leitura light o leitura light é a leitura compartilhada comprimida exprimida compressa apertadinha para aqueles que não têm tempo ou não tem paciência para um vídeo de 30 minutos se você está assistindo o leitura eu te peço que primeiro inscreva-se Curta, manifeste-se em nome de Jesus, se quiser receber estudos bíblicos no seu celular Não é grupo de WhatsApp Me manda um oi no link que está na descrição desse vídeo Se você quer acessar todo o conteúdo que nós produzimos de forma gratuita <risos> É só ir lá no canal do Telegram Três palavras, três palavras que podem mudar o seu dia A Primeira palavra, família nós temos família, somos chamados filhos e filhas de Deus, existe mais gente chamada filhos e filhas de Deus, então somos uma família de irmãos e irmãs, isso não é só um nome que dá ou um título que se dá àqueles que frequentam a mesma comunidade. Nós temos irmãos e irmãs espalhados no mundo todo que agora, nesse instante, estão intercedendo por você. Você não precisa se sentir só, nem sozinha no dia de hoje, nem dessa semana, nem nunca mais, porque existem... Pessoas espalhadas no planeta Terra que o Espírito Santo levantou nesse exato momento para interceder pela sua vida. Interceder sem nem saber quem é você, nem conhecer o seu nome, mas talvez uma, uma penumbra da tua face o Espírito Santo dá. Eu já olhei, orei por pessoas que eu não conhecia, mas que o Senhor me deu possibilidade de vê-las. E aí então, orei por elas, sabendo qual era o pedido de intercessão. Então existem pessoas que estão intercedendo por você agora, em nome de Jesus. Segunda palavra, fidelidade. Deus é fiel e cumprirá todas as promessas que estão no texto bíblico. Todas as promessas. Creia nisso. Todas as promessas serão realizadas por Deus. Talvez o topo aquela que as promessas que estão no topo seja o fato que ele vai voltar para a sua igreja Jesus disse que havia estaria preparando lugar para nós disse também que voltaria há promessas do texto bíblico que você precisa crer em nome de Jesus que são para os nossos dias de hoje dias de muita dificuldade a promessa da ressurreição talvez nesse tempo de tanta gente é, indo partindo queridos irmãos e amigos que estão partindo por conta dessa pandemia, nós podemos crer na ressurreição. E a terceira palavra está consumado. Toda a história da salvação está concretizada, realizada na cruz e na ressurreição de Jesus. O que nós estamos experimentando agora é a última semana de Daniel, a semana que ainda não se cumpriu, ainda está por se cumprir. É a semana em que um cronômetro está parado, em que Jesus... Disse, calma, calma, haverá, haverá, os sinais estão, estão aí. Esses sinais são para que vocês prestem, saibam que eu estou voltando. Os sinais são uma testemunha da volta de Jesus. Não é para a gente se assustar com os sinais. A gente não se assusta com os sinais. Os sinais estão aí para a gente levantar a mão para o céu e dizer, opa, ainda está funcionando. Opa, o relógio o está relógio aí. Olha só, Jesus está voltando. Ele diz em Apocalipse capítulo 22 que ele já está vindo. Ele já Deus já saiu para buscar a sua igreja. Alguém pode dizer, pô, mas tá demorando, hein? Sim, porque aquele seu cunhado pinguço ainda não aceitou a Cristo. Talvez seja por isso. Essas são as três palavras que podem salvar o teu dia. Fidelidade, família, fidelidade e estar consumado. Esta é a leitura compartilhada da oração do dia. Você é meu convidado, minha meu convidada. Participar da PEN todos os dias às 7 horas da manhã. Ou aqui, amanhã, você pode ver a leitura light às 6 horas da tarde sempre. Inscreva-se, curta e participe conosco dos nossos, das nossas lives que ocorrem todos os dias às 7 horas da manhã. Deus te abençoe e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir.